de coisas nessa direção, ou você acredita que tem uma síndromezinha no impostor, manda no WhatsApp, manda em grupo, manda onde for, tá? que aí você vai me ajudar também a levar essa palavra para mais pessoas. E se tiver dúvida, bota aí embaixo, comentário, dá o seu like. Ah, se precisar de ajuda, tem na descrição aí vários links e formatos diferentes que você pode também encontrar uma, uma maneira legal aí de seguir comigo, com a minha ajuda com a minha orientação. Beleza? Valeu!